E aí galera do canal, aqui é o Zubit, estamos com mais um vídeo, e antes de começar a falar, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, marca o sininho, é... antes eu vou deixar um aviso. eu vou ter que viajar uns dias, vou lá visitar minha mãe, só vou voltar no domingo. O vídeo de hoje, da quinta-feira no caso, não sei se eu vou voltar para esse vídeo, vai estar na quinta ou na sexta ou no sábado. O vídeo da quinta-feira que eu postei foi gravado antes de eu viajar, então provavelmente o um vídeo, de, de, esse vídeo vai estar caindo entre sábado ou sexta, mais provavelmente que sábado esse vídeo. Então eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para pegar a capa e como vocês faz para aprimorar. Primeiramente, antes de você pegar a capa, vocês vão ter que apertar a letra C, vim aqui em reputação, é, batalha, aí pontos de Marte. Você tem que ter 150 mil pontos de Marte, você tem que ter página de sacrifício, que eu tenho 6 no caso, 6 páginas de sacrifício, só que você tem que ter 240 páginas de sacrifício, aí onde se você, você faz ela, você vai apertar a letra O, vai vir aqui em avisos, você vai vir aqui em receber, vocês vão descer essa barrinha aqui, vão procurar a, a, o nome capa, vai estar tá aqui, aí vai ter essa aqui, crença, essa primeira opção, aqui é 240, 150 mil pontos de Marte. Comprou certinho esses itens aqui. Vão ser importantes, só que vocês vão ter que ter aqui. São aqui para aprimorar ela, para deixar é, upar ela nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Se eu não me engano, acho que vai até nível 9. Se eu não me engano, acho que vai até nível 9. Se eu estou certo, Aí, nível 9 é o limite dela, então tem muito segredo vocês vão precisar dessas essas peças, com essas pedras vocês vão precisar de pontos de macho para comprar e vão precisar de Pai sacrifício, e para você refinar elas vocês vão precisar desse esplendor sagrado e esplendor sagrado mais os demais, com esse aqui tudo até o nível 9 com esse aqui do 10 mais vou mostrar para vocês aqui, ó. É... você pode aprimorar em qualquer lugar, aqui, tem uma capa aqui ó. Eu tenho duas peças aqui de sangue sagrado, eu refinei já uma aqui, ó, que pegou a azulzinho. Lá refinado aqui, ó. 191k. Subiu pouco, porque veio verde. Mas ó, se eu tirar a capa minha, não ver quanto de power eu perco se eu tirar a minha capa. E o HP. É, 480 mil de HP eu tenho. Se eu tirar a capa, meu HP desceu para 460 mil e eu desci 3K. Quase 4K de power eu perdi, no caso. Então a capa deu um power, um, um, um power up. Essa capa aqui ela tem um esquema. Quando você tiver armadura de ouro, acho que é armadura de ouro se você estiver upado no nível 10, se, entrando, se não me é engano. Eu não sei, é no caso. Ah, ela, ela, começa, ela começa a aparecer. Desculpa, o carro passou. E ela fica aparecendo aqui. Então é uma boa, no caso. É. Ela dá um visual novo para a armadura de ouro, que eu acho legal porque as armaduras de ouro tem aquela capinha maneira e ela dá um power muito bom, principalmente para a a arena que eu acho na arena aqui o que ganha HP, né, no caso vamos ver se eu consigo ganhar alguém aqui na arena 33, 33, 33 HP não, perde aqui, não tem como ganhar não troco um pouquinho de HP mais alto ah não, aqui ó, ganhei do de cima aqui manda quem tem HP, então a capa ideal para vocês ganhar aqui na arena é uma coisa rápida que eu vou explicar para vocês aqui ó no versus às 19 horas aqui ó, relógio, sempre tem um torneio de oqueipor é, que registro não, é relatório aqui esse torneio de vocês vão escolher a mãozinha isso aqui dá um silver bom dá pontos de duelo e dá uma XP, se não me engano E quando vocês conseguem classificar aqui ó, chegou aqui em primeiro você ganha uma classificação para ouro no caso, entendeu? Quando você atingiu um o nível, acho que o um nível ideal é alto, passa para outra classe. Ou quando atinge uma quantidade certa de pessoas, passa para o grupo de ouro, não sei como explicar. Mas quanto mais alto, maior a premiação, entendeu? No caso. E vocês também ganham umas roletinhas aqui para sortear aqui, ó. Que vem muitas coisas. O vídeo aqui foi curtinho, foi só isso aqui. Então, <risos> deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e foi.